Vamos, então, fazer uma volta aqui em Recife. Ai, tem que segurar. Uhum. Olá, sou o Rogério Paiocinco e estou com vocês hoje aqui andando de bicicleta no Recife Antigo. Que é um passeio muito bom de ser feito aqui em Recife. Nos domingos ou feriados, tem essas bicicletas que são... paga um valor por elas e aí você faz uso delas hum. e aí quem tem bicicleta também vem aqui e é muita gente chegando aqui no Marco Zero que legal na Casa Cor, ela colocou aqui várias exposições, tipo assim, contém né? Vamos ver o que é que tem aqui, né? Só para vocês. Achei interessante essa proposta pós-pandemia, que é fazer essa conversação, pra trazer espaço externo para dentro da casa, que foi necessário que a gente teve nesse período de pandemia. Eu isso lá no, agora no Marco Zero, vi outra aqui e parei para ver. lá embaixo, dois, um, valendo. A gente tá correndo para gastar energia de Esther. Eu disse que não gastou energia e a gente tá correndo com tá. a Sem pisar na linha. Viga, na frente, para trás, <risos> para ah. um lado, para o outro. Esse aqui me paga. A gente vai é é tá ficar É Você não anda igual Você não anda Não anda Nem sabe cantar uhum. Pisou na linha de novo Hã? a linha Ah Enquanto a gente tá fazendo Gosto com a gente Gosto, tá pisando também Ah Complicado Piso de novo Vem aqui Calçamento. Só tá nos pé. A finalinha ah, Só pode pisar um logro E agora? Aqui E aqui Não, não vai ter <risos> Senão tá de onde? E agora? Hora de ir pra cá